Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido da humanidade? As suas passagens cheias de mistérios, histórias de fé e revelações são alvos de muitas especulações ao longo dos séculos. E por mais que a Bíblia seja lida em grande parte por pessoas religiosas, os seus versículos carregam ensinamentos que ultrapassam a religião e direcionam o ser humano no caminho da expansão de consciência. Greg Braden, autor do livro A Matriz Divina,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 de riqueza. Oi, que bom que você veio. Eu sou Misael Michel e hoje eu vou discutir sobre alguns enigmas ocultos na Bíblia que revelam um ensinamentos sobre como usar o seu real poder que faz você criar ou manifestar qualquer coisa. A lei da atração como a conhecemos vai além de pensamento positivo e entender isso mudou completamente a minha vida. E antes de dar início ao conteúdo, eu devo dizer que nada do que será discutido aqui tem alguma intenção de impor opiniões religiosas ou algo do gênero. Eu penso que a Bíblia não deve ser interpretada apenas no sentido religioso ou filosófico, e sim estudada, assim como qualquer outro livro. O que será revelado não vem de meras leituras ou alucinações sobre o que eu penso a respeito da Bíblia e os seus ensinamentos. Vem de estudos e pesquisas muito profundas, com base na expansão de consciência. No entanto, eu vou facilitar para você. Que haja luz! E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Preste atenção nesse versículo, pois logo mais nós vamos retornar para ele,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 Mas resumidamente, entenda que a vibração que emana através da frequência que você está sintonizado, você atrai para si oportunidades que estão vibrando nessa mesma frequência. Eu vou deixar o link do vídeo como sugestão, desse vídeo que eu acabei de falar, como sugestão aqui na descrição e estará passando agora mesmo aqui em cima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 para manifestar somente o que é escasso e limitante. Tá fazendo sentido? E talvez você pergunte, mas o que isso tem a ver com aquela passagem bíblica de Gênesis que foi citada no início? Bem, continue aqui comigo que agora as coisas vão começar a clarear, se é que me entende. Que haja luz! E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Se você for um pouco mais adiante, neste mesmo capítulo do livro de Gênesis, você verá que está escrito o seguinte Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Essa passagem está no livro de Gênesis, no capítulo 1 e verso 27. Em algumas versões está escrito assim Criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Ou seja, você também possui um poder criativo que foi dado pelo próprio Criador. Alguns usam o termo co-criador, que nós somos co-criadores da nossa realidade. E eu vou te explicar o que, que isso quer dizer. Existe um Criador que criou todas as coisas, não é mesmo? E você é co-criador, pois tem a capacidade de criar a partir do que já foi criado. O avião, por exemplo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 que não está mais oculto e que faz qualquer pessoa atrair o que realmente ela quer. Eu venho falando sobre isso há mais de 5 anos no YouTube. Eu escrevi um livro sobre isso. Inclusive, fica aqui a minha indicação de leitura. Não porque é o meu livro, mas o que é compartilhado nessas páginas pode abalar os seus paradigmas atuais. Se você pensa estar pronto para ler os códigos da manifestação, eu vou deixar um link aqui na descrição para você saber mais.